É um teste que eu tô fazendo para um calma. campeonato que eu estou organizando. Bora galera, dá o okay que aí, bora-se, bora, começar. É um torneio que eu tô fazendo, teste embora, que eu estou organizando. Embora. E é eliminatório, tá ligado? Tipo, a gente fez do, desde ir, né? SMG, aí a gente entrou em AR e agora vai entrar em shotgun, tá ligado? É tipo, vai nas seis é. categorias de armas, tá ligado? Aí não pode entrar, se por acaso Papa, você não é, não pode entrar porque não entrou no começo. Não ah. parece esse mapa, eu, talvez, talvez ele me substitui, porque eu tô... Sei lá... Não, ali. não pode não. Se você abandonar, eu vou tirar seus pontos. Beleza. Vamos lá, começou, cabarelo. <risos> aí ah, depois vale eu é, te explico melhor. É. Eu te explico melhor depois, Nair. Porque é muito complicado explicar sem eu tá, estar eu tá jogando o mesmo tempo e o leque pensou. Oxe! O quero... cara... Ah, posso entrar sem valer nada, não? Não. É porque eu estou exemplificando. Eu estou simplesmente dando é, um exemplo numa uma micro... Micro torneio. Com seis participantes para mostrar como é que seria o ranking de acordo, tá ligado? O de 12 da mega 7 Eu sou muito bom de 12, puta que pariu, velho. Ó, oh, é muito bom de telar também. <risos> <risos> <risos> Já tá dando uma telada que morre. <risos> ah, tá do lado vulnerável, filho da puta. <risos> Eu esperando ele sair e ele não saiu. Você <risos> é tô... de 12, não sei como, você dá uma rolada assim. Ai, o meu é o levo, o meu levo. Cara. Puta merda. Que mentira. E o ruim é que aqui é de 12, tá ligado? Aí não tem spot certo. Porque todo mundo <risos> vai ficar do mundo longe. de longe. Oxê, tinha um no chão. Ah, não. Ah, um teco cedeu, velho, Vamos para life todo <risos> que é isso? Nada a ver com é isso, o que Olha o lag, olha o Lego, tem um cara nas minhas costas, não tem? Ah, Meu cara. Deus, que mentira tira! More logo, moleque, que é isso? A Safado, me deu uma fora, é? A tua sorte, lá lagosta, eu fiquei morrido com essa coranha <risos> <risos> morro Tem alguém que eu ali atrás de mim, eu ia saber. o ah, ah, de nega, vixe! Quem vai ser o mito aí ser muito negro? Muito negro. Double kill! Tá todo mundo ali dentro. <risos> Se prepara para. Vem aqui! Vem cá! ai ai. ai. Amei ah, mano, poxa Vem esse cara na minha porta, você o mostrar na minha frente? <risos> <risos> <risos> meu deus ah! Ah, Papo doido, quem mano. foi? Que me, quem foi que me atrapalhou, velho? Quem foi o filho da puta porra? Ai meu deus o cara nasce, já vai pra ele, fechou tá fluxo. Merda! Vocês estão mirando em mim, velho. Vocês são putos filhos da puta. Vocês estão vendo o cara de branco, tô mirando o cara de branco. <risos> A rua ah, mais chamativa. Morre, morre não. Se o cara no chão, você dá tiro no cara. Ah, papai de <risos> <que> tudo. Puta, <risos> <que pariu. risos> puta que pariu, <risos> <risos> moleque tá de rio. moleque foi tapado. <risos> Ui. Ah, velho, eu estou três aqui. Tadinho. Tadinho. Tá, meu. Você é. viu pegar isso? Esse aí, só de sei, não, acreditou que você. Porra. Putz, amém mano, só tem eu nessa desgraça. Ah, ah que mentira, ele me matou rolando, que bicho cagado, velho. Fui eu que me derrubei. Tu atirou no, no, no filho da puta do Lion e acertou em mim. Aham, uh -huh. isso que eu vi mesmo. O cara é anti-12, mano. Que mentira! Nossa, não deu pra papar. Esse lá não tá ninja. Só tô vendo o nego vir em aqui. Vai pra você fly. Bora, mano. Esse cara tá... <risos> eu tinha que matar esse cara porque esse cara foi dele tá olha eu que vendo, vira, velho Sua caixinha já era de proteção aí seu red glint Ah, mano. Ah, nem matei ah, o cara que é Vou pegar essa bala aqui que se não me Puta merda. Tá todo mundo cagado ali. Olha o tanto de nega aí, Ah, oh, meu Deus, velho. Tá com uma flechinha de doido, dá pra ver pegando e não cai no chão. Esse o você tomou na cara aí. E não morreu. Vai oh, na cara, ele tá de boa. Puta. Uhum. Vocês estão morrendo lá, hein? Véio? Tô morrendo muito vocês aí, porra. Dá frag também não, porra. Eu tô, sei lá. Tem jogado de 12. Valeu pra ajudar a dragão, hein? Triple é o último cara que tem que ser ajudado não aproveitava Merda! Lag demais. Quase. pé que pariu! Puta que pariu! Não tem como, mas eu é escravado dele. Ai, aí, eu tô no meio... No meio dos caras aqui. Ah! Toma Que mentira, ah. mano. Como morreu. Adoro papar esse carinho. É, e esse cara aqui também, ó. Me derrubar, me papar, hein. Para de Boa munição Vou eu lhe avisar Você tá cheio né? Morri Boa oh, Vou catar a munição Toma seu filho da puta, puta Ah, quero estourar ver isso ah! ah, tá de brincadeira que vai me roubar Eu vou lhe fuder, viu, seu filho da puta, puta. <risos> toma! Ah! ah, ah. Mentira! Toma! Mentira toma aí, ó! Toma aí, ó! Toma aí, ó! Não, véio. toma nada! Eu tinha que recarregar minha arma. Eu tinha que te dar coronhada, eu não podia te dar tiro ti. Não, não! Ah não, você não fez isso. Você brincou não, agora. Véio. Ah, não acredito, mano. Meu irmão, vocês são muito ruim, Vocês são muito ruim mesmo, velho. Errando aqui nas costas dos caras, vocês estão errando, velho. Eu tô lagado, por isso que eu tô errando. Aqui. Vai desculpa de vocês aí. Eu tinha que fazer isso, velho. De jeito. no chão. Ele conseguiu <risos> escapar do meu tiro, me papou. Mas tem vingança. Olha o cara outra vez. Tem vingança, tem vingança. papo, né? Aí, Tô falando que o trem de sol é uma putaria. Enemy down! Kill. A bruxa do cara é né? O <risos> <risos> Ah, como é que você foi de vião desse cara? Vem cá! Ah, que, é? do... tá, que, que mentira, me ele chegou antes, velho. Uma coisa Olha uma é coelha essa ping. porra, mano. Aqui tá tão lag que dá aquela tela preta tá ligado, Lagada. É. E o ping se acertando, tentando oh. se acertar. Eu animado, eu fiquei parado. Eu vi. A tela Boa, aqui ali. fechou. Vamos botar um comando ali. Eric, triple kill. Ah, que tu. Sabe o que tu fez aqui? Tu deu uma andada, velho. Tu faz uma teleportadazinha aqui. E... Eu nem te vi chegando. Pô. Quando eu vi, só tava correndo. Tá. próxima vez eu vou de mag 7 também. Então. Eu falei para você que ah, você ia se arrepender. Eu aprender. também, que eu tô alta aqui. Eu, eu falei cara. pra você eu que você ia se arrepender com ela. Você vai tomar uma coça ainda Poxa, tomou duas e não caiu Mas eu caí Ah, que menina Acertou o HS ainda. Meu irmão, que lag foi esse O cara é... da da puta. Valando. O cara parou do vento aqui, velho. Ah, mais de uma bugada, velho. Que isso? Acredita. Playback. Acredita. Tanto. Mira caralho! Filho da puta de soa! Ah, mano. Tem um cara aí, viu? Aqui, que hey. tio, da... Bicho. Só duas, só é, Só duas faria. pra matar esse dragão. Não tem balão. não Olha que lag, velho Misericórdia Matrix. Eu nunca sei quando Matrix é a sombra E, e quando dor. é o cara, velho Eu tenho que treinar mais Meu ninjuts O cara faz um cagão? Olha isso, velho, o tiro não saiu Corta, magaço Corta, Isso deve ter sido lag, velho, na certa, não tem tiro não ter saído Opa, eu peguei a maga Deu uma snipada aí, mano. Essa sua atira mais rápido, né? Não Puta, merda É técnica, pura. Ah, do, do maga ah, é. Olha isso, ah, velho, tá parando muito tempo os caras, vai andando, o cara leva o tiro, não sei se morreu. Olha isso, velho. Não sei pra que eu pago essa GVT, velho. <risos> tô no Não, não! É muito novato ainda mano. na 12. Tem muita técnica. Lagado oh, oh, ainda tem vontade. Oh, oh, oh. <risos> Nossa, tem coisa aqui. Não acredito. Não acredito. Eu aqui, cara. Vamos é? ah, ah, <risos> é tão... embora! Vamos embora agora! Vamos embora! Vamos embora Já mitou o que tinha de mitar Meu Deus, que mentira Esse bicho levou dois tiros e não morreu Eu sou peitão Olha o cara baguinho O Dante lá na frente. Ah, Que mentira O cara me matou aí, Tu deixou o cara vir pra minhas uhum. costas Porra Ai, ah, eu ping. Tá explicado porque eu morri ali. Nossa. louco. No, eu tô... eu tá com ping menor, velho. Olha que eu percebo... Deus... Deus... Deus, Deus, entrar aqui. Eu entrar aqui. Vem Eu pra Meu Deus. meu Deus. Eu vou BQBS né, agora, BQBS. <risos> <risos> Vem cá, vou ensinar vocês é como é que joga é BQBS. Errei. Errei, tô. Ensina aí. agora. Nossa, eu tô com a mão na besta. Foi de boa. Olha lá. Puta ah, ah, merda. Não, roubaram dois. Que mentira. Eita, Nossa, eu caí. Tá eu caí. Bonito. Eu caí, foi. Nossa, quase de ping. Nossa, ficou parado aqui. Nossa, 480 ah, de ping e depois voltou agora. Ah, velho, isso você. Isso, isso, isso aqui não tem como dar, velho. Restou Tá aqui para, me velho. Oh, não, não, Vem cá, vem cá, vem oh, cá. não, me é mentira. Não, Deus? Deus falou? Não, <risos> vem cá. Deve ah, Depois dela eu a sobrevisa. Né? Não, velho, que mazela. O Ping, ele subiu de um jeito é agora isso, que eu não cara, consegui matar ninguém mais. De massa, é um demais, Como é que eu errei? Opa, Nossa, é, é, é sempre dois. É sempre dois. <risos> que é dois Toma! Que Ficou bonito vai. do vídeo.